Oi, Águas cinzas, o funcionamento e o controle do nível da água no sistema. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Olha só, né? Chuvinha, tudo verdinho. É impressionante. É, é, alguns dias só de chuva já muda completamente a paisagem. Vamos dar sequência, vamos ver o, o nível... Do, da água no sistema. Então, o que está acontecendo? O efluente vai chegar nesse segundo laguinho, cheio de pedras, e depois uma barreira, entre aspas, né, de areia por onde a água é obrigada a passar. Então, os, o, o, os espaços vazios entre os seixos são maiores, e quando chega na areia, os espaços vazios entre os grãos de areia por onde a água tem que passar, são menores. Então, funciona como uma barreira. Se está funcionando como uma barreira para essa água, ela vai demorar mais tempo para passar e a água vai acumular mais na parte de cima. Se está acumulando mais, o nível vai subir. Né? E aí vai demorar um tempo para passar por toda a areia e aí essa água com o tempo vai baixando. Esse que é o efeito de maré que a gente quer, entre outras coisas, para controlar larvas de, de mosquito que, que vão acontecer por ali, né? e também aumentar o tempo de residência desse efluente para dar tempo dele ser degradado. Ele já vem lá de trás sendo degradado aqui mais um tempo. Vamos acompanhar esse processo, vamos ver a saída da água lá, depois que, do, do, do, segundo, do filtro mesmo, né? E onde temos água-pés, vamos acompanhar a saída da água lá, é legal acompanhar essas coisas assim. Vamos ver na lateral que eu fiz um, um jardinzinho de chuva, então vamos mostrar ali conforme começar a chover, por onde é que eu quero que a água se infiltre. E vamos ver no, no finalzinho das coisas como é que eu posso controlar o nível do efluente em todo o sistema. Então, tem um pequeno desnível entre um lado e outro, e esse desnível, se eu quiser diminuir né, a quantidade de água ou o nível da água, eu posso tirar um pouco de cimento, ou se eu quiser, eu posso colocar um pouco mais de cimento para dar um desnível entre uma coisa e outra. Eu vou explicar direitinho isso para vocês. Então, às vezes o pessoal pergunta, ah mas meu terreno é plano, dá para fazer, fazer as coisas? Dá para fazer as coisas. Eu fiz aqui tudo plano, tudo no nível. O terreno é desnivelado, mas eu acabei fazendo as coisas de maneira a deixar todo o sistema no mesmo nível. Porque eu queria aproveitar mais o espaço e queria aproveitar mais o desnível do terreno depois. Então, quero tratar a água o mais alto possível para eu poder utilizar na parte de baixo depois do, do terreno. Legal? Vamos dar uma olhada. Opa, já lá ia esquecendo, tem a cerejinha do bolo. No finalzinho do vídeo, um casalzinho de jacu descendo para o sistema para tomar uma aguinha. Né? Nesse momento está no auge da seca, então a molecada vem e chegou um casal de jacu para bebericar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Mais alguns minutos, olha só, o nível já subiu bastante. O que estava seco antes, agora a água já encobriu. Lá em cima o dreno diminuiu a quantidade de água. Alguns minutos se passaram. Olha só o brejinho melejando. Olha a água. <risos> ah, é muito legal, viu? Aqui dá para gente ver a água passando por ali. Ok, e vai encher até sair naquele biquinho. Do outro lado a gente percebe ali o nível d'água no brejinho que eu deixei subir para vir aqui para os passarinhos e começa a melejar pela cascatinha que já está pronta há um bom tempo. Ok, tudo funcionando bem, funcionando legal. Uma outra vista, né? Próxima etapa é fazer essa parte aqui. Ó. E depois a gente chega no grande lago. Enquanto o efluente vai baixando, eu aproveitei para terminar o canteirinho aqui ao lado que vai funcionar um pouco como um canteiro e uma uma valeta de chuva é né? um jardim de chuva coloquei a terra ela vai assentar um pouco mais ainda a partir desse pedaço a chuva em excesso Vai entrar aqui no, no canteirinho, vai seguir por ele, e vai passar para o próximo canteiro, ali uma outra entrada dessa parte aqui de baixo, pegando a água que eventualmente desça essa rampinha e entra por ali. E no período da seca, isso tá no plano, né? Vou abrir um canalzinho aqui por baixo, colocar uma mangueira preta furada, de maneira que toda vez que o efluente estiver sendo liberado pelo pelo sifão bel esse pedacinho enche um pouco mais e uma parte desse efluente é desviada aqui para o canteirinho. Então mesmo no inverno eu vou ter um canteirinho Sempre bem regado. É, escanteiro, flores, ok. E umas ervas aromáticas também. Um chás. Alguma coisa assim dá pra plantar por aqui. Tanto aqui quanto em volta. A ideia é fazer em volta de todo o sistema. Aqui, ó. Devagarzinho. Ah, Vamos mostrar lá. Olha lá. A água já tá saindo. Opa! O fluente já encheu tudo aqui. E já está extravasando. E aqui vai ser... Foi o antigo laguinho. E vai ser um novo lago. E depois o lago maior. Né? Já contei isso. <risos> Várias vezes. Ok. Não olha o nível da água que a gente espera ele é dado pelo final. Então, o nível que tiver lá na saída é um nível que vai estar tá em todo o sistema. Por aqui ainda está um nível um pouco mais alto. Ele deve baixar alguns milímetros. O bastante para ficar abaixo dessas pedras. Nós vamos acompanhar isso e vamos ver como é que vai ficar esse nível. Aí eu posso trabalhar também, se eu quiser baixar o nível, eu tiro um pouquinho de cimento daquele pedaço para que a água possa baixar mais. Ainda tem, tem coisa de uns dois centímetros aqui de desnível entre essa parte e a parte de baixo. Então qualquer coisa eu posso fazer um, um furinho, um canalzinho por aqui que vai fazer o nível dessa água baixar. Se baixar coisa de um dedo, meio dedo, meio centímetro, eu já sei que meio centímetro é o que vai baixar em todo o sistema. O segundo ponto que vai determinar o um nível, e aí vai determinar o um nível dessa parte de cima, é esse daqui. Se eu abaixar um centímetro lá, e esse nível ficar abaixo desse nível, então aqui a gente vai ter um nível um pouco mais baixo do que a parte de cima. Ok? E aí eu posso controlar também, se eu quiser um nível maior aqui, eu coloco mais um pouquinho de cimento e garanto um nível aqui em cima maior. Posso retirar um pouco de areia para facilitar a drenagem,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 E novamente o convite, você está fazendo alguma coisa aí relacionada às ciências ambientais na tua, na tua casa? Ou na, na tua comunidade? agrofloresta gestão da paisagem, é, plantio, está lidando com a água, com os efluentes, água preta, água cinza, está fazendo composteira, está fazendo alguma coisa, qualquer coisa dentro dessa grande área das ciências ambientais? Conta pra gente, faz o vídeo, abre um canal. Começa a divulgar o, o teu conhecimento é importante para alguém no mundo, não sei quem. Eu não sei a quem chega esses vídeos aqui, mas eu tenho o retorno, muitas vezes, de que os vídeos ajudam uma ou outra pessoa. Não importa, estamos com quase 5 mil inscritos no canal. Se um vídeo ajuda uma pessoa, já valeu o esforço. Então faz aí também, conta pra gente, a gente ajuda a divulgar no canal, né? O que você acha? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.